Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Essa é uma frase que você já deve ter ouvido falar do poeta romano Terêncio. Faz muito sentido para a época dele e faz muito sentido para a nossa época também, para você. Que com certeza, nada do que é humano vai ser estranho também. Nas nossas aulas de Filosofia e Sociologia. Eu sou o professor Dudu e te convido para embarcar com a gente nessa viagem aqui no Bioexplica Explica e aumentar bastante esse diferencial que é a prova de Filosofia e Sociologia. Vejo vocês nas nossas aulas. Valeu!